Glória a Deus. Bom, como vocês estão vendo ali no banner, é, já é o primeiro passo para a nossa campanha de jejum e oração de 40 dias. Ao longo dos últimos anos, Deus tem me abençoado de uma forma muito especial. E esse já é o quarto livro que eu escrevo da campanha de 40 dias de jejum e oração. E nós íamos começar a campanha agora no dia 7 de, de junho. Mas como na gráfica já tivemos problemas para imprimir o livro Nós então vamos postergar a campanha para o dia 20 de junho Então a campanha será do dia 20 de junho a 29 de julho E desta forma nós vamos então tirar 40 dias de jejum e oração Pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja Buscando uma transformação que só o Senhor pode realizar em nossas vidas Amém? Você está contente com o que o Senhor tem feito na sua vida? Amém! Mas Ele tem mais e muito mais para você. Então abra o seu coração, faça o seu desafio com o Senhor, porque Ele vai honrar e abençoar a sua vida nesta campanha de 40 dias de jejum e oração em nome do Senhor.